Um guerreiro, um soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu sei tá um pouquinho atrasado, é porque vocês sabem que tá acompanhando, eu tô fazendo live quase todos os dias. E tipo, quando eu faço live muito, muitas horas, eu acabo não conseguindo postar o vídeo e gravar. Então por isso que teve essa demora, mas tá bom. Tá bom, vamos lá explicar. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que estão chegando aí. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Deixa eu tirar o print aqui só pra fazer a capa depois. <risos> Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do boneco. E queria agradecer pelo feedback, queria agradecer pelo carinho, queria agradecer pelos comentários que vocês estão deixando nos outros vídeos. E se você é novo e ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa essa curtida, comenta que você, ó, não vai perder parceiro. ser. Tudo que acontece sobre o Crossfire tem aqui no canal do boneco, tá bom? Vamos lá, deixa eu já roletar aqui. Vou roletar aí apertando F5 e, e, e, e falando com vocês, que tem... Tem bastante dúvidas referente à roda da Fortuna, né? Edição de aniversário. Primeiro, qual que é o prêmio permanente dessa roda? O prêmio permanente dessa roda aqui é a Anaconda né é, Justiceira Rubi. Soldado, como é que eu vou ganhar essa Anaconda? Eu peguei quatro peças nessa oleta Não. Essas quatro peças que você pegou é quatro peças repetidas, parceiro. Então não adianta de nada. Deixa eu ver os prêmios que eu já ganhei Tá, quando tiver em senha, eu, eu, eu pego. Então, não adianta de nada. Você não, você, não, você não pegou nada. Você pegou quatro peças repetidas. Você tem que juntar. Ah, bugou a roda. Você tem que juntar as quatro peças, tá? Das quatro semanas. Esse é o segundo vídeo. Tá? A gente teve um vídeo, o outro vídeo tá aqui o primeiro. Então, são quatro peças. Você tem que ganhar as quatro peças das quatro semanas. Se você ganhar 20 peças iguais não vai resolver de nada, não vai adiantar de nada. Entendeu? Então tem que ser uma peça por semana. Não importa se você ganhar quatro, ganhei quatro, já vou ganhar. Não, você ganhou quatro peças repetidas, não vale. Você tem que ganhar você tem que ganhar a peça por semana, a peça única. No caso que dessa roleta é a segunda peça. Deixa eu ver se eu já ganhei aqui. Ainda não. Então é a segunda peça. Vocês entenderam? Segundo o link da Roda da Fortuna, ele só é, ele só fica online, que nem o pessoal fala, ah, saudade, o link tá offline, não consigo acessar, Me socorro, socorro. Pessoal, o link só fica online sexta, sábado e domingo, que nem hoje eu estou gravando no domingo, então o link só fica Online, sexta, sábado e domingo Se você apertar no link Qualquer outro dia, o link vai dar como offline Ou vai dar como inexistente Entenderam? Então não adianta Não adianta que não vai dar Certo? E onde está o link da roleta? O link da roleta eu deixo sempre nos comentários Aí embaixo Vou abrir várias rodas de Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo. Então eu deixo o link da roleta. Ih, não dá não. Não dá não. Ó, oh, bugou. Então eu deixo o link da roleta nos comentários. Tá? Ou, ou no, no primeiro link aqui do, do, do... Fixo nos comentários do vídeo. Ou nos comentários, no primeiro link dos comentários, dos comentários. Onde vocês comentam. Fechou? Então eu acho que é só isso. Porque, né, ela tá dando umas bugadas aqui, ó, de vez em quando? Nossa, veio! Vem Rubi, Ela dá umas bugadas, meio louca! Tipo, tem aquela roda contrário, tem aquela roda normal. É, é, é, é boneco, né? Então, só recapitulando, você só vai ganhar na conda Ruby, né? Justiceira quando você completar as quatro peças e o pessoal tá falando que essa essa essa essa rubi aqui tem a Opa, olha. tem a tem o Tiris né eu tô doido para testar inclusive GM se vocês estão assistindo esse vídeo se é o GM maravilhoso <risos> Tô brincando se é o GM tiver vendo esse vídeo por favor, providencie a Rubi lá na review pra mim poder fazer o vídeo e mostrar pra galera a potência da Anaconda, se ela é boa mesmo, se não é, se é conversa. Tá bom? Então, meus queridos, pode fazer esse favor aí pro boneco e todo mundo agradece, a comunidade agradece. Coloca aí, hashtag AnacondajusticeiraRubi. <risos> é pra ver se os GMs liberam lá pra gente fazer o review. Que tá boneco. Só falta ela, só falta ela. Peguei todas as armas da roleta. E até agora, nada dela. Ela, ela, ela, bola, tabela. Bora. Tô fazendo aqui pra ir rápido, ó. Mais uma vez buga, ó. Ó. Tá bugadinha. Tô fazendo assim, gente, pra poder ir rápido, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo. E vocês não gostam de vídeo longo, né? Vocês ficaram reclamando. Vídeo tá longo, queria aproveitar também essa deixa aqui. Ô boneco, chupa bife, pessoal. É eu estou fazendo live nossa durante a semana no Facebook. Tá, então peço encarecidamente quem puder, aí tá curtindo, né? E tá seguindo a página, porque a gente tá com 5 mil, 5 mil inscritos lá, né? Na, na, na página do Facebook. E eu tenho uma meta a se cumprir, cara. Se eu chegar a 10 mil inscritos lá no, no, no Facebook. Eu consigo monetizar o Facebook, né? Assim, ajudando a trazer, comprar acessórios, comprar né? equipamentos para deixar as lives mais fluídas e a qualidade do vídeo aumentar também. Porque eu tô pensando em trocar o microfone, tô pensando em trocar a câmera, né? Pegar algo mais de, de qualidade, mais profissional, porque vocês merecem o melhor. Só que isso, né? Isso vem através da, das monetizações. O que é monetização, soldado? É, o, é os, as propagandas, né? Que vem no... No vídeo, quando você assiste o vídeo, quando você assiste a live que aparece, os anúncios, né? E são isso que ajuda a gente lá. Tá bom? Então, quem puder seguir lá no Facebook, quem puder dar essa ajuda lá, tô pensando em fazer coisas bem legais. tô precisando sortear cash lá no Facebook durante as lives, tipo, quase tipo todo fim de semana, toda sexta, sortear alguns códigos para vocês, essas coisas assim do tipo. Tá? Mas pra isso acontecer eu preciso do apoio, eu preciso chegar a 10 mil seguidores lá na página do Facebook. Tá bom, meus queridos? Então, mais um recado dado e até agora nada da Anaconda Ruby chegar. Também tô vendo muita dúvida sobre a... as fitas, né? As Rebels que chegaram no Crossfire. Também tá tendo muita dúvida sobre isso. Eita, cai logo, cacete. Bora, bora tá tendo muita dúvida, eu vou fazer vídeo também em breve sobre isso, tá? não vou demorar, só tô esperando as coisas se acalmar aqui, porque o boneco tá cheio de compromisso e às vezes eu não consigo trazer tudo rápido né, como eu queria, mas a gente vai, vai desenrolando, vou, vou fazer o um vídeo falando sobre sobre isso também, como funciona o sistema de fita, porque o pessoal tá, tá falando que tá chegando as armas lá no baú, mas não sabe de onde é que é a e essas armas estão sendo ganhas através das ribbons, né, das fitas do sistema de méritos que chegou no Crossfire nessa última atualização, tá bom? Nossa, tô dando vários recados aqui, viu, caramba, caramba, muita dúvida, então vou focar, vou focar, cadê? Que não vem? Pô, vem na cor rubi para ganhar é a segunda peça, pô, tá boneco, se não, e aí? Se não, não vem, se não, não vem, aí eu fico neném, olha... Bora, na, Olha, tá aquela buga, né? Uma loucura, loucura, loucura, loucura. Ô louquinho, meu Tô ficando com medo A Anaconda não veio Capacete cabeça de blinde Cabeça de ovelha É igualzinho blind. É brindão, monte de Mão de empada Esses caras é fogo Vamos lá Vem que vem, vem dele. E se vocês também tiverem algum, alguma dúvida, referente, a alguma coisa, ou... Vocês querem ver tal tipo de vídeo, comenta aí, gente. Comenta aí, ou se às vezes o vídeo não estiver falando sobre o um assunto determinado, vai lá na página, coloca lá na página do Facebook, na última postagem lá, que eu sempre tô lendo. E sempre tô pegando as suas dúvidas e, e, e baseando os vídeos em cima da dúvida de vocês, tá? Então... Seria muito interessante se vocês fizerem isso aí. Tá, seus bonecos! Seus bonecos! Eita! Caraca, tá. É, hoje tá, tá punk adivinha. Nossa, nossa, assim você me buga. Caraca, só falta é. Olha! Olha, tá querendo, hein? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Tô ficando com medo! Ana não vê agora! Por que não para, né? Aí, quando é ao contrário, ó lá, tem que. Eita, tem que dar um F5 e dar uma chapuletada aqui, ó. Vamos, Anaconda. É agora tudo errado. Vambora, Anaconda sujou. Olha lá, olá, Eu vi, eu vi. Roda da Fortuna, não. Roda do Trambique, isso aqui. Bora. Ai, ah, vocês devem ter. Tá. saudade. Que barulho é esse aí do fundo? Vocês sabem que. Começou a peste do carnaval, né? Então. É zoeira virado 70 nas ruas e tudo que é lugar aí, os bloquinhos, bloquinho, é um cacete, filho. o negócio é jogo, quero ver, quero ver, quero ver jogar, quero ver fazer bloquinho no jogo, <risos> quero ver fazer bloquinho no Minecraft, então, bastante gente curtindo carnaval, essas coisas aí, então, tá bastante barulho, né, bastante música alta, coisas que eu não entendo aí, não consigo entender, né, o fone faz mal pra gente, mas a, a música alta não faz, né, é tudo ao contrário, né. As bexigas aí. Mas tá bom! Tá bom! Tá bom! Oh! Que soninho! É. Tá difícil, hein? Tá difícil eu ganhar na Conda. Só 50. Ah, ela buga, pô. Aí eu tô bugado também. Eu fico boneco. Bora! Bora que o Vitor acabar, caramba! Puxa. É, tá bugada mesmo. Ó, nenhuma das duas quer rodar. Tem que ficar apertando tá F5. Ei, lá já, hein? Vem! Olha, isso, isso é que mata! Essa diferença é que me mata! Que me mata! Aí, ó! Aí! Ó. Loucura, loucura, loucura! Vem aconda! Vem peça! 200 fichas, parceiro, não ganhar um negócio desse, tanto de sacanagem, né? Ah, ganhei, eu ganhei, eu ganhei, mas bugou, ah, ganhei de novo, uh, uh, ganhei de novo, ganhei, tem que chorar pra vir, senão não vem essa bexiga, essa bexiga. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? O link só fica um, sexta, sábado e domingo, toda vez que eu postar o um vídeo vai estar o um link aqui. Ah, muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, se você tá com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários, tamo junto, valeu. E lembre-se, porque ser gamer e, e roletar nessa roda da fortuna para ganhar essas peças essa da Coda Rubi, é um IA. Yeah. Fui, Chupa Bif, um ótimo uma ótima semana para vocês, valeu, fui!